Pessoal, olá, oi Pamela, oi Clau, oi, que lindas. Hum, gratidão por estarem aqui. Eu sou Kiara Chante, vim aqui, convidei uma pessoa maravilhosa, uma terapeuta e também canalizadora, a Beth Co, que é do Ser das Estrelas, um canal maravilhoso que disponibiliza muitos trabalhos energéticos, espirituais. Trabalhos feitos com amor. Então, nós aqui nos colocamos... Oi, Pomela! Nos colocamos aqui à disposição dos seres de luz para que eles possam trazer algumas mensagens, para que eles possam estar trazendo esclarecimentos ou até dicas né, de como a gente pode estar passando por esse momento tão importante. Transição planetária, ascensão espiritual. Todos nós estamos... Uh, passando por um momento importantíssimo, né, nossa jornada, a Terra Gaia está passando por uma transição e nós escolhemos estar aqui nesse momento, somos seres muito corajosos, com certeza, estamos aqui neste momento importantíssimo, todos que estão aqui como trabalhadores da luz, com certeza, estamos ajudando, auxiliando, e esses seres de luz vêm para nos trazer um pouco mais de esclarecimento sobre o que está acontecendo, já que a gente nunca viveu isto aqui na Terra, ou pelo menos na nossa memória terrena desta vida. Mas já nos nossos registros acásticos, já estivemos passando por isso em outros momentos, em outros planetas. Então é claro que houve uma seleção para ver quem poderia estar vindo como trabalhador da luz, nesta época, e vocês estão aqui, portanto, gratidão a todos e parabéns pela coragem de todos vocês. Oi, Camila, hum, tudo bom, linda, te amo. Ah, eu vou chamar aqui agora a lindeza, aqui, uh, aqui tá ela, aqui, isso. Então... Eu sei tudo de internet, de Instagram, Instagram. Minha Oi, minha rainha linda! Eu já estou rindo antes, meu amor, que eu já fui falar umas palavras que já falei, tudo errado, tudo bem, né, gente? Tudo certo, tudo nada errado. Não, tenho, falei Instagram, tá... E eu estava dizendo que, na verdade, eu sei tudo sobre Insta, Instagram. Então. Eu também sei. Ai, meu Deus, que golpe. Tudo bem. tá tudo certo. Como é que a gente ri de tudo isso? É, tem que rir, né, gente? A gente está numa jornada muito bonita de ascensão. Mas ela também precisa dos momentos de risada. Vamos rir das nossas próprias gafes? O que, que tem, né? Afinal de contas, somos humanos, estamos aqui querendo fazer o nosso melhor. Às vezes dá uma coisinha ou outra, tá tudo bem. É um momento também de aceitar né, tudo que está vindo. E é por isso que eu convidei esse lindo ser de luz, a Beth... Para me ajudar a trazer aqui os seres das estrelas, os seres de luz, os mestres ascensionados, já que eles estão vindo juntos sempre né, para nos brindar com o seu amor, com a sua benevolência, com a sua compaixão. Todas essas coisas maravilhosas que estão disponíveis nessa transição planetária também. Então, Beth, como você está? Minha anja... Eu estou muito melhor agora que eu estou aqui com você, com um público lindo, maravilhoso, essas pessoas que estão realmente escolhendo né, investir seu tempo e sua energia no seu próprio processo. Isso deixa a gente muito feliz. Uhum. Os seres das estrelas eles estão sempre nos dizendo né, da felicidade que sentem uhum. quando um grupo de pessoas se reúne, voltando-se né, para o seu próprio propósito de se auto-reconhecer e de fazer o que é necessário para dar o próximo passo. Então, se eles estão felizes, imagine nós. Não, né? não, nossa, não. Né? A nossa felicidade vem por tabela. Verdade, verdade, verdade, verdade. Né? Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Tá. eu estava falando, um é fantástico, né? Oi? Desculpa, Núndi. Estar com você é fantástico, né? Eu te amo. Nossa, meu amor, eu também te amo. Estar com você também é maravilhoso. Beth, minha irmã, há tempo já caminhando juntas, né? Trocando figurinhas galácticas, o que é maravilhoso, né? E a gente, assim, também consegue estar aqui para trazer para quem mais queira, né? estar recebendo esses códigos de luz, esses esclarecimentos, que tanto são bem-vindos neste momento, né? Estamos em transição e a transição está em pico. Não sei se tu está sentindo as energias, Beth. Gente, com certeza, não tem como a gente não sentir. meu áudio tá bom, tá baixo? Tá bom, tá bom. Uhum. É, não tem como a gente não sentir, a gente começa a fazer um processo de acessar novos espaços de consciência e a gente integra toda essa energia que está chegando. Às vezes a gente sente muito mais é, incisivamente no nosso corpo, e outras vezes a gente não sente tanto. Mas, de alguma forma, a gente sente. Eu sinto, eu não sinto de uma forma... Uma pesada, a energia Eu sinto a energia de uma forma muito leve uhum. Como ah. se Como se não No momento em que eu aquieto uhum. Eu percebo que existe Um espaço de paz De harmonia muito grande E um espaço De Acesso A uma luz que antes Não estava disponível ainda E que agora já está e quando a gente começa a perceber essa nova energia que está aqui sabe que era o que eu percebo assim a gente dá muita ênfase ao que a gente está sentindo de desconforto então a gente está sempre dizendo assim ah mas eu tô com dor no corpo eu tô com dor de cabeça eu tô com isso eu tô com diarreia eu tô a gente está sempre olhando para o que está nos causando desconforto uhum. e tudo que está nos causando desconforto uhum. é para a gente liberar, uhum. é para a gente soltar. E se a gente parar de olhar o desconforto, né? ah, porque eu agora tenho um vidro no ouvido que me incomoda, ah, porque agora eu tenho uma dor no coronário que me incomoda. Que tal a gente olhar para o que a gente já está ancorando de luz aqui no planeta? Porque todos nós, como trabalhadores da luz, estamos ancorando a nossa própria luz. Uhum. E essa energia que está chegando, essa nova frequência que está chegando É para nos estabilizar sim. e não para nos desestabilizar Então a gente precisa mudar um o foco. Né? Então assim, você está sentindo sim, a energia está aí sim Mas o que ela está lhe trazendo de possibilidades? Possibilidades uhum. de liberação, de ativação Tudo que você está sentindo no seu corpo é proveniente dessa, dessa, desse aumento frequencial né, que move as densidades, literalmente movem dentro do seu corpo, e elas estão saindo, elas estão sendo liberadas. Só que você precisa permitir. Se você uhum. fica é. preso, né, no que você está, ah, é porque que eu estou sentindo, é porque que eu estou sentindo, é porque que eu estou sentindo, é sentindo, você está prendendo aquilo mais dentro de você. Uhum. A dor ela é um sintoma de resistência. Então, precisa soltar e deixar ali para não doer. E para gente poder passo a passo acessar o que essa luz está trazendo para gente. Sim. Essa frequência ela está trazendo expansão. Né? Ela está trazendo mais da nossa luz. Ela está nos conectando mais com o nosso eu superior. Então, é um momento de nós fazermos o nosso movimento interno de silenciar e de permitir que tudo se libere, que as ativações possam acontecer no nosso corpo. Não é mais um momento da gente ficar olhando para fora né, e vendo o que está acontecendo e colocando mais peso naquilo. O que está acontecendo está simplesmente acontecendo. Já tem muita gente que não está desperta colocando peso ali, nesses eventos todos que estão aí. Uhum. O trabalho nosso, que estamos no processo do despertar, é equilibrar a frequência, equilibrar a balança. Se muitos estão colocando peso, nós precisamos trazer leveza, nós precisamos aumentar a frequência, a nossa frequência que leva de todo o resto. Nós já somos uma massa imensa de trabalhadores da luz. Então, é chegada a hora de nós, trabalhadores da luz, pararmos de falar aquilo que a gente não quer incorporar no planeta. Está na hora de nós pararmos de pensar aquilo que a gente não quer materializar aqui. A gente precisa olhar, colocar o nosso pensamento naquilo que a gente quer trazer. Este é o foco, elevando a frequência, elevando a frequência, elevando a frequência. Como é que a gente eleva a frequência, gente? É fazendo coisas gostosas, é tendo um prazer em viver. É ouvindo boa música que vibra nas nossas células de forma... A acionar o potencial máximo delas, é silenciando, é meditando, é estando com pessoas né, que nos fazem bem, que nos trazem alegria de estar vivo. Então, a gente fazendo esse movimento, a gente já está fazendo muito pelo planeta. A gente não precisa, eu, eu costumo muito falar, e a Kiara já me ouviu falar nisso, que nem todo trabalhador da luz precisa necessariamente ser canalizador. Uhum. Você não precisa estar na frente de uma câmera falando como eu, como a Chiara, como tantos outros. Uhum. Você é um trabalhador da luz na sua casa, na sua empresa, no trânsito, numa uhum. fila. Você é um trabalhador da luz, aonde você estiver, porque aonde você for, você leva a sua luz. E quando a luz chega, as vai se dissipam. Uhum. Hoje eu estava fazendo uma reflexão. Uhum. Eu ouvi uma neuro, neuropsiquiatra, né, a doutora Ana Barbosa, Ana Maria, Ana, Ana Barbosa. Uhum. e ela estava falando assim, ela é uma estudiosa do cérebro humano tá, e atua na área de, psico, de psiquiatria. Eu gosto muito das colocações dela, porque ela tem muita clareza. Uhum. E ela diz assim o que o cérebro produz é o pensamento. Uhum. Essa é a função do cérebro, pensar. Aí a minha reflexão foi a seguinte, o que é que nós estamos pensando? Se a função do cérebro é pensar, e se até então o cérebro estava à frente de todo o nosso processo, como o comandante, e agora nós estamos transitando e dando o comando para o nosso coração, é a hora do coração comandar o cérebro. Então, uhum. o cérebro vai emitir as frequências que o coração mandar. Uhum. Porque eles estão intimamente ligados no corpo. Né? Uhum. É um enunciado lindo de conjunto de sistemas, todos interligados, interno e externamente. E então, o que, que eu estou pensando... Uhum. O meu coração está levando uhum. para o meu cérebro né? As informações e as, é, as conexões eletromagnéticas uhum. Para que o pensamento que eu estou gerando Seja um pensamento de uma frequência elevada uhum. Entendeu? Uhum. Então assim, ok O cérebro estava acostumado a olhar para fora Interpretar tudo que via. Uhum. Quando ele interpreta, ele diz assim: isso está certo, isso está errado. Uhum. Ele se baseia em quê? Nas próprias referências. Uhum. Porque certo uhum. e errado, bom e mal, né, são questões de ponto de vista. O que está certo na nossa cultura está errado na outra cultura. Uhum. O que o uhum. que Está certo na outra cultura Está errado na nossa cultura Então é só ponto de vista é. né? uhum. Ser monogâmico ou pol pol polígamo né? uhum. Está uhum. certo e uhum. não está errado Nem certo nem fato Para cada é né? situação Para cada povo Para cada cultura né? Não é verdade? Então é verdade. assim, tudo é ponto de vista Para o cérebro uhum. Só que existe está tão viciado a pensar fora e a ficar julgando, julgando, julgando, julgando o tempo inteiro, que o que a gente está colocando para fora, né? uhum. a partir da energia que está sendo gerada pelo pensamento e ao mesmo tempo modificando todo o nosso sistema físico, né? fisiológico e os nossos campos extrafísicos, está tudo interligado com o que a gente está pensando. E aí a gente pensa na catástrofe, a gente fica pensando na política, a gente pensa quem é que está certo, quem é que ganhou, quem é que perdeu. O uhum. né? tempo inteiro nessa, nessa elocubração mental. Uhum. Quando, na verdade, o que a gente precisa agora é encontrar a nossa própria verdade, a verdade do ser, que está no coração. E é dentro do nosso coração que a gente faz a transformação toda essa movimentação externa para interna. Quando a gente começa esse processo, é muito interessante porque, como a gente está muito viciado na mente lógica, racional, uhum. né? Questionadora e julgadora, uhum. a gente tem uma certa dificuldade de acalmar a mente, né? De aquietar a mente e acessar os espaços mais internos. Uhum. À medida que a gente vai treinando, a nossa mente ela vai se aquietando. E é nesse momento que a mente aquieta que o coração pode assumir. É nesse uhum. momento né, que a intuição chega e a mente não mais interfere dizendo que ela está errada. Porque a mente, ela não entende a intuição. Uhum. Simplesmente porque a intuição ela não tem base referencial na 3D. Uhum. A intuição ela chega de um espaço muito além da terceira dimensão. E quando ela chega, ela não tem lógica nenhuma. É? Ela Sim. lhe orienta a fazer determinadas coisas, a agir de determinadas maneiras, que você diz assim, se, se o seu cérebro né, estiver à frente, ele vai dizer assim, mas isso não dar certo. Não tá vendo logo? <risos> isso, isso é né, o cérebro sempre se atravessa, né, Beth? O cérebro sempre se atravessa. À medida que a gente vai pro coração, a intuição chega e a gente simplesmente acolhe. Uhum. E a gente começa a fazer coisas que não tem lógica alguma. E não tem como a gente explicar para ninguém por que, que a gente está fazendo isso. Aí a gente descobre que a gente não precisa explicar para ninguém uhum. por que a gente está uhum. fazendo isso. Uhum. E aí a gente se assume né? e usa uhum. das ferramentas que nós temos apenas com compaixão uhum. pelo outro. Uhum. Porque a pessoa vai lhe perguntar determinadas coisas e que você não vai poder ser sincera, porque a pessoa não tem compreensão ainda do que você está falando. E nós, por compaixão usamos das referências daquela pessoa para explicar de uma forma amorosa, para que ela entenda hein? o que é que está nos mobilizando no determinado sentido. Mas também não vale a pena a gente entrar muito no detalhe, nem ficar diminuindo muitas explicações. Uhum. Então, quem está na 3D necessita de uma explicação. Uhum. É um perguntador, geralmente, quanto mais, né? Uhum. Então, ele fica sempre perguntando. Sim, mas por quê? Mas por que, que você faz isso? Por que, que você está agindo dessa forma? Uhum. Porque você agora é uma pessoa desinteressante. Você não conversa mais. porque você não bebe mais? porque você não frequenta mais a balada? Uhum. E por que você não faz? Uhum. Né? Então, assim, a gente sabe o que é por um chamado interno não está nada errado, nem cabalada, nem bebê, nem fazendo quiser. Porque o que não existe é um julgamento. Tá? Uhum. Mas no nosso processo de expansão, a gente se desconecta desse tipo de energia. Não é porque ela esteja errada, nem porque ela esteja certa. É porque deixa de ter ressonância. Uhum. Então, a gente se distancia disso. E quando a gente se distancia disso, a gente começa... A viver uma experiência uhum. diferente. E o outro não está pronto para ouvir e para entender. Vou dar um exemplo assim, bem prático. É, uhum. é a minha experiência. A Chiara já conhece essa história. Uhum. Eu morava em Portugal e fui intuída a voltar para o Brasil. Uhum. Como é que eu conto para as pessoas que não sabem nada sobre a intuição, nada sobre a espiritualidade? Eu saí de um país que é o sonho de milhares de brasileiros uhum. para voltar para a minha terra. Uhum. Apenas porque eu fui intuída. Eles não conseguem acessar essa informação. Uhum. Então, assim. A Brasil não muito. Né? Então, a gente ficou muito sozinho com a pandemia e a gente resolveu voltar porque aqui a gente tinha outros amigos e a vida seria mais fácil uma vez que eu, como aposentada, quis em reais. Uhum. Uhum. A pessoa, assimila essa informação, deixa de questionar, você seja, eu conformo você também não mentiu, né? porque, na verdade, o euro eu tinha subido muito. Uhum. Eu só aposentada e ganhei em real. Uhum. Né? Claro. Com claro. a pandemia, nós ficamos muito isolados. E cá no Brasil eu tenho muito mais amigos do que lá. Uh -huh. Meu amigo, ele muito mais tempo, né? Uh -huh. Então, assim, eu menti, mas contei a versão da história que aquela pessoa tinha a condição de absorver. Comissão de absorver. Uh -huh. Imagina uh -huh. se eu digo para eles assim: a pessoa não sabe de nada, não entende nada, não despertou ainda, está totalmente adormecida. Ele quer já estava fazendo uma meditação, recebendo uh -huh. uma sessão de, não me lembro mais de que, Mas era rede, alguma coisa. E me veio uhum. assim: volte para as imediações de Maceió. E tá, ok. E me perguntou assim: vamos voltar para o Brasil? Uhum. Brasil, Brasil né? E uhum. aí eu Eu estava no Brasil e eles estavam lá, embora eu estivesse morando lá, e estava aqui resolvendo coisas. Aí eles disseram assim: só tem uma coisa: a gente não quer voltar para Salvador. Eu disse ótimo, porque a gente não vai voltar para Salvador, a gente vai falar duas. <risos> Pelo menos isso. <risos> então, assim, sabe como que a gente fala determinadas coisas? Uhum. É, eu, eu gosto muito de chamar a atenção no respeito que a gente deve ter ao outro. Uhum. Né? E nós passamos por uma fase, quando a gente começa o nosso despertar, uhum. quando a gente descobre uma coisa nova que nos faz muito bem, a gente acha, primeiramente, que nós sabemos mais do que o outro. Então, nós descobrimos a cola e queremos que todo mundo entre nessa vibe. Uhum. O que é a melhor coisa do mundo? Você precisa ir, você precisa conhecer, você precisa escutar o live, você é. precisa conhecer o fumando, cicrando. A gente massacra o outro. Seja em realidade, seja, não, seja em espiritualidade, seja lá onde for. Uhum. E outra coisa, quando a gente começa a adquirir um pouco mais de conhecimento, né, de expansão, uhum. a gente a está gente tão acostumado ao ego que a gente deixa o ego ir para frente. Uhum. E aí a gente acha que aquele que está dormindo é menor do que a gente. Uhum. Então, a gente precisa aprender a olhar para o outro com respeito. E perceber que aquela criatura é igual a nós. Uhum. Aquela criatura é luz. Em essência, todos somos. Uhum. E aquela criatura também é. Ela só não despertou ainda. Mas ela vai despertar. Claro, né? Claro. Então, se ela não consegue acessar ainda um determinado tipo de informação, nós que já acessamos essa informação, precisamos, a partir do nosso coração, nos colocarmos. Uhum. A gente precisa sair do uhum. embate, né, da briga, da disputa, de querer provar e comprovar que nós estamos corretos. Uhum. Permitir que o outro seja quem ele é. E por amor, uhum. a gente falar na linguagem do outro. Uhum. É como o pai e a mãe, que já adultos tiveram uma criança, precisa uhum. falar com a criança de forma que ela compreenda. Claro. E precisamos, sobretudo, sair do pedestal. Exatamente. Para isso, uh, pegando um link, né, Beth? Uh, a gente passa pelos processos e ele tem uma caminhada, né? Então, como a Beth disse, todo mundo vai passar pela parte da caminhada onde tu quer levar o teu conhecimento para outros e achar que o teu conhecimento está certo e deles está errado. Todo mundo vai passar por isso. Quando é que tu transcende as coisas? Quando tu chega ao ponto onde tu percebe que cada um está no seu momento ou na sua idade, da sua evolução, cada um está diferente. Portanto, quando tu compreende isso, primeiro tu entende isso com a tua cabeça. Depois tu começa o processo de transportar essa informação para o coração. Quando chega no coração... Tu não sente mais vontade de estar fazendo isso. A humildade toma conta de ti. A compaixão toma conta de ti. E aí tu olha para o outro sempre com muito carinho, muito amor, e também com admiração. Porque se tu vê uma pessoa que está muito adormecida, por exemplo, tu vai olhar com compaixão. Tu não vai olhar como, né, como alguém superior, tu vai olhar como alguém que, nossa, eu já estive assim em algum momento da minha evolução espiritual. E, bom, ok. Então, assim, esse olhar de compaixão e humildade ao mesmo tempo ajuda muito, gente, no caminho de, de todos nós. Porque ele te, vai te dar uma sensação de leveza nos ombros e leveza na alma também, porque tu não vai mais sentir que tu tem que trazer as pessoas para aquilo que é bom para ti, porque isso não faz sentido. Então, tu solta e deixa. E aí, tu vai te tornar um ser mais feliz, mais tranquilo, com paz de espírito, né? E essas pessoas também vão sentir prazer em estar na tua presença, porque elas vão saber o quanto tu respeita elas. E é nesse jogo que, às vezes, você acaba trazendo... Alguém para o despertar porque elas observam como você está E aí sim é transcender as coisas Onde a pessoa percebe que tu está num estado em que ela gosta Em que ela se sente bem e ela gostaria de saber Aí tudo bem, aí vem a pergunta né? Mas tudo é um processo, né? estamos em processo E essa, essa questão que a Beth trouxe aqui Sobre, né, eu vou me mudar, estou em Portugal, estou num lugar que é muito mais né, isso ou aquilo, como é que as pessoas vão entender, as pessoas vão me julgar, vão me questionar. É claro, elas não vão entender se tu falar que teve um presente, que tu está sendo um chamado que é espiritual, que é de canalização, que é com seres das estrelas. Isso acontece também, como a Beth falou, a Beth sempre foi encontrando um jeito de estar trabalhando isso de forma amorosa, para ninguém ficar desconfortável no processo. Sabe que eu lembrei um pouquinho da minha época, onde eu tive uma primeira profissão né, de geólogo e fiz numa universidade federal, né? depois eu segui carreira acadêmica e tal, tinha boas notas e tudo bem. E estava numa empresa, estava com uma carreira bem... Eu queria dizer que estava ruim, mas não estava. tava bom, tava indo bem e né, tinha todo aquele potencial de crescimento. Depois que tu termina o doutorado, tem aquela possibilidade de estar entrando numa universidade com um professor e tal. E aí eu mudei, quero ser terapeuta holística. Se eu não tivesse aprendido... Ah, se eu não, se nesse, nesses anos em que a mudança aconteceu, eu não tivesse tido muito amor e carinho dos meus guias, eu não teria conseguido, porque a quantidade de julgamento foi bem potente, bem poderosa nesse sentido. Foi muito forte. As pessoas vinham para cima de mim com tudo, assim porque era, como eu ouvi dizer, isso é irracional. isso chega a ser quase loucura vai ganhar uma merreca e olha aí o teu, olha, olha a tua caminhada, olha o que tu investiu, olha quantos anos, quantos anos de estudo, quantos anos de pesquisa científica, tu publicou artigos internacionais, como é que eu vou explicar? Você vai deixar tudo isso Vai deixar tudo isso <risos> para a para... ah, espiritualidade, que bonitinhas, energia. Aí eu Tá. E aí começou foi, foi fácil? Não foi fácil Não foi fácil porque as pessoas Elas são muito hábeis em julgar Elas são muito boas nisso E eu tive que ali Aprender literalmente O que é resiliência O que é ser um ser resiliente Porque eu precisei ser resiliente Para abarcar todas aquelas emoções Conflitantes que estavam Gerando questões Em mim mesma né mas acontece que eu tinha recebido um chamado e eu não podia dizer não, não ia conseguir, não ia dar. E se eu não tivesse uh, realmente colocado dentro do meu coração, tu vai ter que deixar o julgamento de lado de verdade com tudo, eu não seria hoje nada, nem canalizadora, nem estaria fazendo um trabalho, não seria terapeuta quântica, não estaria fazendo nada disso. Então, assim, foi um momento realmente que teve que acontecer, é por isso que eu digo, pessoal, que isso sirva, talvez, como uma inspiração. Às vezes, vocês estão numa caminhada onde toda a sociedade tridimensional vai apoiar muito, porque é um formato que a sociedade está adaptada, é um Sim. formato em que a sociedade acha bonito e ela acha que aquilo é certo, porque seguir a manada é certo, ok? E e quando vocês fazem um movimento diferenciado, vocês não estão seguindo a manada, né? Então, o que que acontece? Vocês uh, vão ter que, em um momento ou outro, vocês vão ter que escolher ou é o meu coração e a minha alma e o meu espírito, que é milenar, que é infinito, ou é o meu corpo 3D, a minha reputação aqui na Terra e tudo mais e mais. Então, assim, olha, por experiência própria. Escolham a alma de vocês, escolham o coração de vocês. Vocês vão passar por um monte de coisa boa, mas vocês vão vencer. Vocês vão conseguir e vocês vão perceber o que é ser feliz acima de tudo, o que é fazer algo que tu veio, que tu pisou no planeta para fazer e te sentir bem com aquilo, te sentir amando aquilo. É uma coisa assim. Eu entendo que é difícil de compreender, sabe? Uh, que amor a Moura, Flávia Alexandra que falou, eu compreendo, ai, ah, obrigada, meu, meu anjo, hum, obrigada. E, e daí, na verdade, assim ó, uma pessoa até vi assim de brincadeira, né? Uma pessoa diz, botou um, um, um patinho pulando, eu na sexta-feira, né? Tipo assim, acabou o expediente, tudo bem, achei bem bonitinho. E daí, eu olhei assim na hora, pensei assim, nossa, eu na segunda-feira, porque o trabalho para mim é um prazer e eu sou grata a isso eu não tô aqui dizendo, ah, olha como eu sou não, não sou, não é isso é, é, é muito feliz fazer algo que tu ama ah, mas tu ganha menos, tá, mas eu amo então eu ganho mais porque para mim a prosperidade ela vem junto com, a, com o amor com tudo de bom que eu tô sentindo então eu ganho mais Para mim eu ganho mais tá tudo bem então, assim, queria, né, tá, quando a Beth trouxe esse exemplo lindo que aconteceu na vida dela, que também foi grande, foi forte, né, eu, gostava, eu me senti, assim, uh, com vontade de estar trazendo isso para apoiar algumas pessoas que estão nesse processo, né, Beth? É um processinho que, depois que passa, a gente tem muita coisa linda a gente coder e pra gente amar. Gratidão, gratidão aí você falou da manada, e eu vi um, um vídeo né, na internet já não sei mais o canal mas era assim hum. a sala de um consultório a pessoa chega tem várias pessoas já lá aguardando, e quando toca uma campanha todo mundo se levanta aí a pessoa chegou ficou só e eu, Tocou campanha de novo, todo mundo se levantou. E ela continuou olhando, né? Uhum. A terceira vez que a campanha tocou, todo mundo se levantou e ela também se levantou. E aí, as pessoas foram sendo atendidas, entravam né? no consultório, eram atendidas e saíam. mas toda vez que a campanha tocava, todo mundo que estava na sala levantava. Levantando. Assim como algumas pessoas saíam Estavam sendo atendidas e iam embora Outras pessoas estavam chegando Claro uhum. olhava, Na mesma condição da outra Quando a campanha tocava As pessoas já levantavam né? Elas olhavam, não entendiam nada Mas terminavam é dia, né? Se levantando também uhum. e, enfim, No final Ninguém sabia Por que estava levantando uhum. Quando a campanha tocava Mas estou é se levantavam. Gente, isso é um efeito manada. É isso que a terceira é. dimensão faz com a gente. Uhum. E a gente é. repete o que a gente vê. Então, a nossa cultura, né, a nossa família, os nossos ambientes, eles têm comportamentos e atitudes que a gente repete sem saber porque estamos... Daí porque a gente precisar sair desta caixa? Uhum. A televisão uhum. e a internet são coisas maravilhosas, mas depende do que a gente faz com isso, uhum. porque são apenas tecnologias. Nós é que damos né, um, como vai ser assim? Uma função para ela. Aí dizia, mas que internet, né? porque no Instagram Tá todo mundo só aparecendo, porque aquilo tudo é fachada. Sim, mas o que você está olhando no Instagram? É a vida dos outros? Ou você está olhando o conteúdo? É verdade, né, Ou você está olhando o conteúdo? Eu não vi isso, por favor. Ah, não, não. Não, não. Instagram não aparece ninguém fazendo coisa com o na mão. E não aparece ninguém na balada, né, Sempre uhum. amigo, é, postando às vezes o que ele está vivendo, porque está tá postando só para o outro. Então, assim o que, é que a gente está fazendo na tecnologia que a gente tem? Se você sabe lá, para quem? Hum? É a mesma coisa, a gente voltando lá para trás com o pensamento, né? Uhum. O que, é que a gente está gerando? É, o que, que a gente está fazendo com isso tudo? Cadê a gente? Nós precisamos nos empoderar e em tomarmos nas nossas mãos o nosso poder de quem somos. A gente, durante muito tempo, colocou o nosso poder do outro. Quando a gente permite que o outro diga o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que viver, o que a gente tem que falar, a gente dá o nosso poder. Quando a gente liga para o que o outro está dizendo, para o que o outro está falando, o que o outro está comentando, e a gente tenta se encaixar a ser o que o outro espera da gente, a gente não está sendo, gente. A gente está sendo o que o outro quer e isso, não é felicidade. Porque não é a nossa verdade. Uhum. Então a gente precisa aprender a sair das caixinhas, sejam elas quais sejam. A gente não consegue sair de todas as caixas ao mesmo tempo. A gente vai saindo, caixinha por caixinha. E a gente foi colocando uma dentro da outra, uma dentro da outra, uma dentro da outra. E a gente lá no um miolo dessas caixas todas. Mas cheio de camadas de caixas. Então, vamos tirando devagar, paulatinamente. E vamos nos permitindo olhar as pessoas levantarem na hora que uma campainha toque. A gente simplesmente não levantar porque a gente escolhe não levantar. É o caso dos trabalhadores da luz. A gente escolhe conscientemente o que fazer. Nós podemos escolher. E aí, tomando o exemplo que a Kiara trouxe com relação a, aos zeros, né? de quanto ela iria perder, né? eu também Passei por esse processo, porque quando eu me aposentei, eu, eu abri mão de um percentual considerável de uma gratificação que nós tínhamos. Eu só poderia levar cento dessa gratificação, que era a maior gratificação que a gente tinha. Mas eu estava infeliz. E todos os colegas unanimemente tentaram me convencer do contrário. Você espera mais um pouco, são só oito anos para você levar a integralidade. Uhum. a gente está muito feliz. Eu escolhi por mim. E o que foi, vou falar aqui, bem assim, rasteiro mesmo, qual foi o papel na bunda que eu precisei para fechar essa escolha? Foi um câncer. Eu criei um um câncer em mim uhum. para que eu tivesse a coragem de tomar essa atitude uhum. e eu tomei a atitude que eu precisava eu fiz a missa um dia eu tirei toda a licença que eu podia as licenças-prêmios todas que eu tinha acumulada uhum. um ano depois de ter feito todo o processo que eu precisava eu dei entrada na minha aposentadoria uhum. eu vou Dizer. 80% de uma gratificação não vale a vida que eu vivi de lá para cá. Eu faço este ano 10 anos de aposentada. Eu vivi inúmeras vidas em 10 anos. E hoje eu sou a pessoa que eu sou. Se eu estivesse lá esperando 8 anos para levar a integralidade de uma gratificação, eu teria hoje. Dois anos de aposentada e não teria feito nada Do que eu fiz Porque eu uhum. vivi 56 anos na mesma rua Quando eu me mudei Eu mudei para um apartamento ao lado da casa Que eu nasci Eu trabalhei 38 anos Na mesma secretaria Convivendo com as mesmas pessoas E Quando eu cumpri com isso Eu saí da rua que eu vivi 56 anos eu morava em Portugal, sozinha. E lá eu vivi uma vida completamente diferente. Depois eu voltei para o Brasil e não voltei para a rua que eu morei 56 anos. E eu vivi experiências das mais diversificadas possíveis. Experiências que às vezes eu dizia assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim parar do outro lado do mundo? Sim. Mas eu vivi A vida não passou por mim Era o que teria acontecido Se eu estivesse lá Por mais oito uhum. anos Deixando os anos passarem E a minha infelicidade crescendo Na vida nós precisamos De coragem para muitas coisas uhum. E a maior coragem que a gente precisa é ser verdadeiro conosco. É ter coerência com o que a gente faz, com o que a gente fala, como a gente age. E a gente precisa ter consciência disso. Gente, dinheiro é zero. Né? É um bocado de zero atrás de um número que não representa nada. Porque a prosperidade ela está intimamente ligada aqui na terceira dimensão a dinheiro. Mas é apenas a terceira dimensão. A prosperidade ela não é da terceira dimensão. Ela é da quinta dimensão. E não importa se você está ganhando mais ou você está ganhando menos. Porque existem ganhos muito maiores do que o dinheiro. E o dinheiro, ele é uma energia. E quem coloca nele a função somos nós. Uhum. Só que como nós estamos muito apegados à escassez, nós damos o nosso dinheiro a função da escassez. Se a gente der ao nosso dinheiro a função de ser abundante, de se multiplicar, ele se multiplica. Eu vou contar para vocês uma, uma crença que eu tinha com relação ao ativismo. Uhum. Eu até acreditava que o dinheiro ele só poderia provir de, do meu trabalho árduo do uhum. que tinha que ser árduo, trabalhar muito, né? Uhum. E que era muito uhum. um de renda. Uhum. Um monte de renda. Uhum. Entende? Uhum. Quando uhum. nós somos assalariados, nós trabalhamos de carteira assinada, nós acreditamos que o dinheiro só vem daquela fonte. Muito uhum. dinheiro tudo que chega à nossa vida. Porque prosperidade não é dinheiro à espécie. Prosperidade vai muito além disso. Mas muito. É você se sentir feliz com as pequenas coisas. Repare que tem gente que ganha pouco uhum. e tem uma vida próspera. Uhum. Tem gente que ganha milhares e tem uma vida pobre. Uhum. Quando uhum. eu falo uma vida pobre, eu falo pobre de felicidade Pobre de paz Então aqui não vai julgamento Contra quem tem dinheiro Quem não tem dinheiro Eu não sou uma pessoa Que pega a pobreza Eu não sou uma terapeuta Que acha que terapeuta Não pode ter dinheiro Eu não sou uma terapeuta Que acha que a gente tem que trabalhar de graça é meu tempo, é meu investimento. Uhum. Se eu fizer conta de todos os cursos e formações que eu já fiz na vida, eu acho que eu já bati uns 200 mil reais. Ou mais. Né? Porque se eu faço um curso de 10 mil, uhum. né? outro curso de 10 mil, outro curso de 7 mil, só que eu já faço uhum. 27. Uhum. Eu tenho quase 30 formações. Uhum. Então, quanto eu investi e hoje eu posso atender uma pessoa e levar para ela né, o que ela precisa naquele momento. Então, o quanto nós, terapeutas, eu estou falando aqui para muitos terapeutas que acreditam uhum. que precisam ser pobres para provarem que são bons, uhum. né, que são boas pessoas, né, uhum. que não cobram. É claro que Existe uma, uma flexibilidade, gente uhum. né? Nós não somos é, dessas pessoas que o dinheiro está na frente de tudo, tá? Existe a questão humana Existe a questão da gente perceber energeticamente Que é possível fazer pelas pessoas Que não é só o dinheiro, entende? Mas, assim, a gente também precisa desconstruir as crenças que nós criamos nas nossas vidas que são profundamente limitadoras. Se eu, como terapeuta, né, como canalizadora, não olhar para tudo isso uhum. com crenças de prosperidade, como é que eu vou falar para você de prosperidade? Uhum. Como é que eu vou levar aquelas pessoas para um estágio de expansão dos quais elas tornam pessoas próximas? Uhum. Porque elas acessam a sua própria prosperidade. Sim. Eu não estaria coerente se eu falo uma coisa e pratico outra. Então, é, dinheiro é energia. E ele se dilata. A gente é que coloca a energia que a gente quer, a frequência que a gente quer que ele brilhe. Como é que você olha para sua conta bancária? Durante muito tempo eu olhei para minha conta bancária e ela tava virada. Tinha medo de eu estar com as duas contas viradas no vermelho. Uhum. Eu precisei fazer um trabalho de desconstrução das minhas crenças eu comecei Olhar para as minhas contas Visualizá-las no azul uhum. Eu visualizava elas Crescendo uhum. E o dinheiro se multiplicando uhum. Eu precisei Desconstruir a crença De que a única fonte De renda que eu tinha era a aposentadoria uhum. Eu precisei Olhar para tudo que eu tinha E que era a Abundância uhum. Quando a gente recebe um presente, é prosperidade, é abundância. É quando a gente recebe essa mandala linda que a Kiara me mandou, né? que eu amo e que fica aqui atrás de mim. Ah, né? Né? Tô... É uma maravilhosa, fantástica, essa, essa criatura de luz aí que encomendou, especialmente Ser <risos> das Estrelas. é <risos> prosperidade. A prosperidade, ela não é ostentação. Uhum. Ela não é luxo. Ela é luxo. Se você quiser viver no luxo, você pode construir isso para a sua vida. Né? Para mim, prosperidade é bem-estar. Uhum. Então, assim, eu não preciso de luxo. Eu preciso de conforto. Uhum. Uhum. Conforto é diferente de luxo. Né? Uhum. Eu preciso ter uma boa cama para dormir. Claro. Eu acordo por uma manhã e meu corpo está bem. Eu preciso de alimento na minha geladeira. Sim. Então, não pode ter alimento na minha casa. Né? Porque eu preciso estar bem alimentada. Né? Eu preciso de determinadas coisas. Por exemplo, eu preciso de uma internet boa. Porque eu uhum. trabalho online. Né? Eu preciso de um Sim. celular que tenha uma boa câmera para poder estar aqui com vocês. Uhum. Né? Eu preciso. Uhum. Claro. Para dar conta de todo esse trabalho. Isso tudo é conforto, não é luxo. Uhum. Luxo, muitas vezes, é o supérfluo. Luxo, muitas vezes, é aquilo que a gente adquire para mostrar para o outro que a gente pra tem. Para mostrar para o outro. É. Prosperidade é aquilo que a gente tem que nos deixa bem. E que a gente não precisa passar na cara de ninguém. Que a gente não está ganhando tanto nem que a gente tem um carro tal ou uma casa tal, uhum. ou que tem tal, tal, tal, tal, tal, tal. Precisa. A gente pode até separar, tá? Numa ocasião ou outra, mas não é ostentação. Uhum. Então, assim, quanto desses conceitos nós precisamos trabalhar dentro de nós para a gente parar de se limitar uhum. e poder efetivamente ser prósperos? Não é, é a quantidade de zeros que está no seu salário e na sua conta que é prosperidade. É o quanto você está vibrando na prosperidade e atraindo uhum. ela para você. Porque o universo é pura ressonância. Você ressoa e ele responde. Você ressoa e ele responde. É. Você ressoa e ele responde. Então vibra na prosperidade. Vibra o dinheiro chega. Uhum. E tudo mais chega na sua vida. Saia né? de, de olhar para a escassez, de pensar na escassez o tempo inteiro. Uhum. Para de olhar para as suas contas como se fossem dívidas. Uhum. Né? Uhum. Ah, chegou mais uma conta e diz, meu Deus, tem que pagar. tem que pagar. Ah, sim. Uhum. Mas você não precisa lutar. Usina elétrica para você ter energia na sua casa. Uhum. Você recebeu ela pronta. E ela chegou em to todos os seus aparelhos. Uhum. Você só pagou o que você gastou, o que você consumiu. Durante um mês você foi feliz. Fique um dia sem energia elétrica. E você vai ver a falta que ela lhe faz. É. Então, gente, tem uhum. energia é todo isso, mas é um presente. Paga feliz a sua conta de energia, a sua Sim. conta de água, a sua conta de internet, seu cartão de crédito, tudo que fez é feliz que você comprou. Agradece, agradece, agradece, agradece, mundo foco. Muda da forma de olhar a vida, de, de pensar em prosperidade, de pensar em abundância, de pensar uhum. em dinheiro. Se a gente não dá a forma como a gente está olhando para isso, a gente não vai dar o próximo passo. Quer é fazer um processo de ascensão? Desculpa, que eu vou ter que ligar a no celular. Ah, tá. tá. Mas... E aproveitar essa fala da Beth, muito bonita e importante, para a gente lembrar, né, que agora Sim. a gente já está quase uma hora de live, uma live maravilhosa. Lembrar que, uh, às vezes, o que a gente foca é o que a gente está atraindo. É difícil de colocar isso em prática e de entender isso, gente. É mais fácil falar do que compreender, mas na verdade, uma das coisas que é sempre bom, que eu gosto de lembrar repetidamente, é onde você está colocando o seu foco? Né? então por exemplo se você coloca o seu foco na, na nos, no caso assim no, nas perdas nos gastos nas contas você cria mais disso né se você coloca o seu foco em outras coisas nos ganhos nas coisas boas você está criando mais disso por que, que é muito importante a gente saber disso por mais óbvio que seja porque a partir daí seria bom tu começar a filtrar o que tu vai colocar para dentro de ti. Se você ficar focado em notícias, televisão, desgraças, drama e coisas assim, é inevitável, inevitável. Muitos vão dizer para vocês: "Não, você tem que falar sobre isso. Você tem que chorar com eles." Porque as religiões sempre trouxeram isso para que todos ficassem dentro da mesma vibração de dor, medo e angústia. E assim tu te mantém cada vez mais adormecido. Portanto, tu pode escolher o que, que tu vai ingerir e desligar das notícias, desligar da TV aberta, que ali tem todo tipo de conteúdo que tem esse objetivo. Isso não tem nada a ver com estar dizendo para o outro o que ele deve ou não deve assistir. Estamos falando com vocês, o que vocês estão colocando para dentro de vocês. Vocês têm essa escolha. Se a mídia pode ser e é um veículo neutro, a mídia é neutra, mas ela pode ser usada de todas as formas, e hoje em seu planeta... A mídia está sendo utilizada em 99% para trazer coisas disfuncionais à sua sociedade, e vocês estão escolhendo ela. Muitas pessoas escolhem isso e não se dão conta, e depois elas passam por coisas semelhantes às quais elas se ligaram, e elas não entendem por quê e chamam isso de compaixão. Então aí está uma dica o ego gosta de entrar pela porta dos fundos. Ele gosta de dizer, eu sou bonzinho, eu sou amoroso, eu sou compassivo. Quando na verdade aquilo não é compaixão, aquilo é identificação com o drama alheio num formato disfuncional, onde vocês não têm como intervir na situação. Vocês não têm como estar dentro daquela situação para estar fazendo alguma coisa. Então, se envolver diariamente naquele drama, naquela violência que a sua mídia está oferecendo, é um formato de escolher vibrar em algo que vai te fazer mal. É disfuncional. Não posso, não podemos usar outras palavras que não sejam essas. Porque queremos trazer mensagens num formato amoroso, mas às vezes algumas coisas devem ser ditas como elas realmente são, é disfuncional e está na hora de vocês estarem filtrando essas coisas, amados. Até porque todos que estão ligados a esse tipo de transmissão, aqui está uma mídia que não é disfuncional para algumas pessoas, é disfuncional porque, porque elas estão vibrando diferente. Então, o que, que acontece? Vocês têm que começar a olhar com observação, observar o que você sente quando você assiste aquilo. Como seu coração fica, como a sua saúde mental fica, como a sua saúde emocional fica. Portanto, escolher as coisas que você quer para a sua vida é importante demais. E nesse momento do seu planeta é realmente urgente. Eu estou falando aqui, nós estamos falando, os Mestres Ascensionados, São Germain, Sananda, Arcanjo Miguel, estamos trazendo aqui porque toda a oportunidade que nós temos de trazer um esclarecimento a respeito do que, que está acontecendo em seu planeta, que, está, que nós sabemos que está sendo feito propositalmente para atrasar a transição planetária, para Atrasar o despertar das suas consciências, nós estamos falando, estamos esclarecendo. E a partir deste esclarecimento, vocês não têm que pegar isso e botar em ação porque vocês ouviram. Vocês precisam realmente treinar a auto-observação. A partir desse esclarecimento, vocês começam a observar este aspecto da sua alma aspecto? O aspecto da minha alma em que ela sente alguma coisa quando acessa informações de tais canais, detalhes mídias, detalhes pessoas, pessoas que tu convive também, aquelas pessoas que tu vai lá, observem, comecem a colocar a consciência de vocês dentro de cada momento da vida de vocês e a partir daí, dessa observação, vocês têm que começar a filtrar, porque é assim que vocês elevam a vibração. Quanto mais humanos se identificarem com a vibração da luz, do amor e da compaixão, melhor é para a transição planetária. Por isso que nós trouxemos, que nós trazemos esses esclarecimentos, para que vocês ajudem-nos. Ajudem-nos. Ajudem-nos, porque... É importante, a 5D, ela tem muitas coisas maravilhosas para estar trazendo para a vida de vocês. E vocês só estão escolhendo não estar nela ainda. Vocês, chegou o um momento onde vocês podem escolher. Existem duas terras. Elas estão vibrando cada uma na sua frequência. A 3D e a 5D. Você já pode escolher caminhar pela 5D. E esse é um caminho amoroso, é um caminho mais sutil, é um caminho onde o mundo apoia você, você apoia o mundo, aqueles que estão com você apoiam você e assim vai num estado de cooperação que nunca acaba. É como o símbolo do infinito, você dá, você recebe, você dá, você recebe. Portanto, amados, olhem para dentro de si. Vejam onde vocês estão focando a sua atenção e escolham onde vocês querem que a sua atenção fique. Eu sou Ashtar Charan, Sanjermen, Arcanjo Miguel, Sananda e o Gratidão, gratidão, gratidão. Eu tô rindo porque eu falei que eu não ia mais me apresentar. Meu, eu posso mais estar. <risos> Desculpa, gente, é só uma coisinha boba, tá? O que importa é a senhora, gente, acho que essa mensagem trouxe muitas coisas importantes que dá para a gente estar refletindo aí. Beth, te agradeço muito por ter estado comigo nessa canalização, com certeza, você sabe, né? Canalizamos juntas. Né? E queria saber, Beth, um pouquinho, assim, dois Eu não minutinhos. Tenho nenhuma, de que toda a mensagem que nós trouxemos hoje foi canalizada. Toda a mensagem. Desde lá do início da live até agora, com certeza. Que a gente simplesmente se abre como canal para trazer o que precisa trazer para quem está ouvindo. Exatamente. Maravilhoso. Meu amor, eu queria pedir para tu falar um pouquinho sobre o trabalho lindo que você está fazendo com a Marise e Dalino. Como é? Como é que estão? O que, que o pessoal pode entrar lá no teu canal para se informar? Traz um pouquinho aqui para gente. A é, gente é coisa muito interessante, né? Que era foi no dia que você estava com o Matheus lá no, no meu YouTube. E o Matheus começou a descrever o trabalho que vocês receberam dos Arcturianos, né? E aí... Eu não aguentei, eu comecei a rir, não sei se você se recorda disso. E o que nós vimos, por que eu comecei a rir? Porque o Matheus estava descrevendo o formato ah, do trabalho sim. que vocês receberam. E foi exatamente o mesmo formato de trabalho sim, sim, sim. que eu e Maria. Lembrei, aham, uhum, lembrei. Uhum. Então, assim, nós nós já estávamos recebendo esse, esse trabalho há algum tempo, uhum. né? onde é, eu recebi de um lado a mais do outro, a gente ainda estava trabalhando né, separadamente, a gente sabia que em algum momento a gente ia montar o, o curso, uhum. mas a gente não sabia como é que isso ia acontecer. Uhum. Então, nós fomos intuídas a trabalharmos juntas. E quando a gente começou a, a conversar sobre o que a gente estava recebendo, de informação, uhum havia uma coerência total entre o que ela recebia e o que eu recebia de informação. Uhum. E aí eu disse assim para a Marise, olha Marise, eu estou com um, um, duas turmas do aprofundamento, né, aprofundando as novas percepções do ser, que uhum. é um, são encontros avançados para as pessoas que já, já passaram pelo processo inicial de, de se descobrirem e que agora estão realmente expandindo. Isso. Uhum. Depois disso, né, eles vão me trazer um outro processo que eles já me falaram, que é, é a conexão com as estrelas né? é conexão com as constelações. Uhum, e eu uhum. já sabia que seria um encontro com 12 e tal. Uhum. E aí, Marisa disse assim: não, Eu também recebi isso. Deixa ah, maravilha e tal. Mas, Marisa, não dá para gente trazer esses trabalhos muito avançados porque existem muitas pessoas que precisam de um trabalho mais básico, né? Pessoas que precisam começar a expandir uhum. de uma forma mais, mais leve, né? De uma uhum. forma, não posso dizer nem mais leve, mas menos intensa, né? Uhum. Pessoas que estão chegando, que estão buscando, e essas pessoas, elas não podem ficar sem nenhum suporte. Aí, ela disse, é verdade. A gente vai fazer um básico, eu disse, ótimo, vamos fazer um básico E começamos a intuir, um dia eu acordei Eu tenho muita intuição quando eu acordo uhum. Eu sei que eu passo a noite inteira trabalhando E quando eu vou me deitar Eu peço para receber as informações né? uhum. E aí eu recebi Todo o esqueleto né Do, uhum. do processo E depois começamos com a Marisa E a Marisa também recebeu as informações uhum. E aí foi que Veio que seriam Três módulos né O nome é o Ser em Expansão Seriam Caramba. três... Ser, o serem Expansão. Isso. O Ser em Expansão seriam três módulos. Ah. Cada módulo com seis encontros. Uh -huh. E aí nós começamos essa formatação, nós já lançamos o módulo 1, um, uh -huh. né, que é o Integrando-se, que são seis encontros, né, três gravados e três ao vivo. Aham. Uh -huh. Em que ele terminar, a gente vem com o ser em expansão módulo 2, que é o soltando. E quando ele concluir, a gente entra com o módulo 3, uhum. que é o conectando-se. Ah, depois desse, nós, nós já recebemos um curso que é o avançado, uhum. que é o expansores uhum. da luz. E depois desse, a gente já recebeu o conexão com, com as constelações. Que esse já vai ser o mais avançado. Né? Uhum. Então, a gente já tem é, essa, essa sequência de produtos de expansão para quem está escolhendo realmente investir em si. Não tem como fazer um processo que não seja investimento em si mesmo. Quem claro, faz, não faz um discurso vai ficar consente. pelas e não entra nesse nessa nesse, vibe né, de fazer essas. Essa, essas coisas malucas, né? Que quem não está desperto ainda não entende. É verdade, porque a gente diz assim, bom, a gente vai para nada. Né? E quando vai né? Chega lá, a gente vai ser assistindo pelos confederados. E aí eles fazem tal, e tal, e tal, e tal processo. Nesse né? uhum. encontro ao vivo que nós tivemos na, na terça-feira, é, as pessoas que estavam receberam uma cirurgia, né? Uhum. Então, eles pediram que a pessoa ficasse mais descansando, né? Que não fizesse é, de novo o mesmo processo, né? esperasse uhum. O seu campo estivesse cicatrizado, estivesse com toda essa energia ancorada, né? E integrada, não tinha que fazer Sim. a conversação. Então, assim, o, o, o processo, os processos todos, eles ficam gravados né, na plataforma, a gente está disponibilizando pela Hotmart. É, tanto as aulas gravadas nas sextas-feiras, né? Que é uma parte teórica que a pessoa precisa acalmar a mente, né? Sabendo o que é que vai ser tratado, o que é que vai uhum. ser trabalhado. Uhum. Nos encontros práticos, eu e a Marise fazemos a parte de canalização e de processos energéticos. Então, assim, é muito lindo. Aí fica tudo gravado e a gente sabe, por experiência própria, que eu já trabalho com os portais energéticos há muito tempo, Sim. que a energia é a mesma independente quando a gente assista, se a gente está recebendo gravado, se a gente está fazendo meia meio depois, uhum. se a gente está fazendo no dia seguinte, a energia uhum. é daquele momento. Gente, a gente precisa lembrar que esses processos, eles não são 3D. Eles são processos multidimensionais. Uhum. Eles são processos que vêm da 5, da sexta, da sétima, da oitava e adiante. Para aqui para a terceira dimensão? Eles não uhum. trabalham com tempo e espaço O tempo e espaço linear é nosso É da 3D uhum. né? e A gente sabe que a vida Não tem presente, não tem passado Não tem futuro, que tudo é uma grande espiral Onde tudo uhum. acontece ao mesmo tempo uhum. Só existe o presente uhum. Então Não, não tem por que ter a resistência De receber um processo Por gravação uhum. Pessoas que, que moram na Europa Que não conseguem participar ao vivo e elas fazem no dia seguinte né? E é. recebem de meu uma forma os relatos são belíssimos né? Então, assim, assim A gente precisa se abrir Para o um novo que está aí A pandemia Nos levou para o online E a gente vê a maravilha Que é hoje no online aqui, Mudou todo mundo Eu estou no, eu no Nordeste Sim. Né? E a gente está aqui falando Né? A gente está numa uhum. live, independente de onde a gente esteja. Cada um que está aqui está num lugar diferente. Uhum. Antigamente, a gente só conseguia fazer esses processos ao vivo. É. A gente é. jogava, é. Pegava, pegava avião, né? reservava hotel, né? tinha que reservar uhum. um espaço. É. É. Um espaço é. É. É. Essa forma. é muito gostoso a gente estar tá junto, a gente abraçada, Eu não quero. Sim. A gente está no mesmo mas é, às vezes isso limita muito, né? Limita, a ter, terapia, por exemplo, tu fica limitado pela geografia, né? É quem mora ali na redondeza. E agora que não, a Beth tem, eu também tenho, pacientes do Japão, pacientes de Portugal, da Nova Zelândia. Claro, porque essa, o lado bom na internet, né? Trouxe muitas coisas boas, com certeza, com certeza. Com assim, Eu amo a tecnologia, eu acho que a tecnologia traz coisas fantásticas e maravilhosas para gente. Uhum. Agora, qual é o uso né, que a gente está dando para ela? Qual o uso Sim. que a gente está dando para ela, exatamente? Entendi. Ela está aí, ela é só uma tecnologia à nossa disposição. Quem usa somos nós. Nós acessamos a frequência que a gente escolhe. Uhum. É a mesma coisa com a Netflix da vida. Ele apresenta milhares de, de filmes que você não sabe qual é que você vai escolher. Uhum. E aí você escolhe, às vezes, pelo, pelo tipo, não, pelo, pelo coisa lá. Se ele é comédia, se ele é drama, se ele é... Ah, sim, você sim. Suspensa, né? Você seleciona. Depois que você seleciona, você vai lá. Se você quer filme, se você quer série, se você quer documentário, você vai escolhendo selecionando. E quando você chega no filtro, né? Que ele tá lá, aquela tinha de um cada de filme lá disponível para você uhum, Você então uhum. vai selecionar um e e escolher Quantas uhum. vezes eu abro um filme e não gosto? E fecho uhum. Por quê? Uhum. Por exemplo, quando eu vou dar um exemplo bem claro, ontem eu abri um filme Era interessante, que eles diziam na sinopse, né? Uhum. Dois irmãos, pelo um mundo e tal, vivendo experiência e Isso aí, é isso uhum. é aí Eu sempre acho que é um filme italiano na primeira cena falou, desculpa, desculpa. Beth. Oi, oi, <risos> oi, oi. Oi, pessoa. Ai, a minha paciente de, do Japão deu um oi. Ai, querida, quando eu falei que a gente podia ter beijinho no Japão, querida, eu te amo, meu amor. Desculpa, Beth. Aí tu acessa ali o Netflix, escolhe alguma Ai, coisa. O irmão e a irmã estão se estapeando no dia, na hora do. do, do... Do enterro do pai. Isso é um é disfuncionalidade desfuncion... total. Não é isso. Que meu Deus, eu estou olhando assistir. Eu simplesmente mudei de filme. Por quê? Porque ele uhum. não atendia. Quando eu assisto um filme, um CRA, uma coisa, é porque eu quero relaxar. Claro, com certeza. Quer alguma coisa que te, te traga um. Uma paz pro coração e distração, às vezes. E a distração, para cada pessoa, vai ser diferente. Se tu continuar vendo esse filme, né, que tu começou a ver, tu vai sentir alguma coisa desconfortável? Então, assim, para que fazer isto, né? Então, busquem alguma coisa que seja bom para vocês. Ah, tem tantas coisas. E a, a, a... que bom que tu citou a Netflix. É aí um, uma, uma plataforma de streaming que tu pode escolher Escolher, não tem ninguém te obrigando a nada, então tu vai ali e escolhe e acessa o que te agrada, né? Com certeza. Gente, a Netflix é ótima para a gente explicar as infinitas possibilidades quânticas. As infinitas possibilidades, é. A gente escolhe, a gente vai lá selecionando, entendeu? E faz a escolha que a gente quer. A vida é isso. Escolhe a partir do seu coração, sai da vida racional, querer. Eu estava dizendo para o meu grupo assim, gente, decisão é mental. Escolha é energética. O que é uma decisão? A decisão é quando você põe os prós e os contras e você analisa e, e, e, fala, e toma uma decisão. Eu quero isso. Por isso, isso, isso, isso, isso. Você tem justificativa. A escolha ela é do coração. Ela é energética. Você se conecta com Aquela possibilidade você escolhe e traz para a sua vida. Isso é uhum. escolha. A escolha é simpudente. A escolha é quântica. A decisão, ela é triste. Uhum. Porque ela é mental. E aí voltamos de novo para o início, quando a gente estava falando dos pés Eu não a live toda, não sabe o que a gente está falando, mas lá no início você vai entender. Sim, verdade, não, não vai entender. Beth, queria agradecer a tua presença aqui no meu canal, meu amor. Muito obrigada. Muito Eu obrigada por tudo, todos os esclarecimentos canalizados pelos Seres das Estrelas. E tá muito bonito, né, essa canalização que a gente está agora acessando. Já estávamos acessando, né? Tu não precisa nem estar fechando os olhos. Claro que em algumas tu vai estar fazendo, mas não é mais necessário, tá cada vez mais. Síntese, né? Então, Bete, eu te agradeço. Vou estar encerrando aqui porque já estamos a uma hora e 18. E como não estamos nem aí para o tempo, a gente é capaz de ir até as é, meia-noite, meia, alguma coisa. Assunto não vai faltar. Assunto não vai faltar. Mas, na próxima que a gente se vê, a gente manda aí para todo mundo o um convitezinho. Eu provavelmente Isso. vou, em algum momento, no canal da Beth, e assim a gente vai trocando, trazendo, cada uma trazendo informações, cada uma trazendo esclarecimento. E como os arcturianos querem falar, eu vou entrar daqui a pouquinho numa live solo, sozinha, para ver o que eles vão falar, porque agora eu tenho realmente que fazer uma coisa <risos> que precisa de 15 minutos para estar resolvendo isso, senão, não. Então, depois eu entro sozinha e vai ficar gravado, ah, né? Tudo vai ficar gravado. Então, não tem problema, sim. porque eu pensei, nossa, vou entrar sozinha às 10h20 da noite. <risos> Mas tudo bem, não tem problema, né? Quem tiver que chegar, vai chegar, né? <risos> com certeza, com certeza. Meu amor, gratidão. Um beijo gratidão. no seu coração. Eu te muito. Eu muito feliz quando estou com você. Muito feliz, meu amor. Obrigado, Nós vemos amo. em breve. Todos, todos que estiveram por aqui, todos que passaram, todos que ficaram, todos que virão. Beijo. Beijo. Te amo.